Esqueça isso, esqueça. Claro, pode, pode. Pastor pode apurar voto, crente que não é consagrado pode apurar voto, diácono pode apurar voto, quem veio trabalhar vai apurar voto, querendo ou não, ainda nós estamos no comando da comissão eleitoral, não é você que vai decidir, tá certo? por favor, levante a mão a, a 81, a 82 para os irmãos quem é esse irmão aqui que está perdido aí? 122, onde está? dá um sinal aí vai lá irmão, ele trouxe adiantado que ele está meio apressado, está pensando embora então, 122 acompanhe lá os fiscais entregue lá, procure a gente vai resolver não se preocupe com a identificação da urna, porque ela não é identificada mesmo você vai descobrir isso agora, tá bom? O segredo vem agora. Então, se preocupe. A 81 a 100. 81 a 100. Está chegando ainda. Isso. Se tiver ocorrência, sim. É, é lógico. Não, não, não. Destaque se tiver. Se não tiver, deixa lá. Irmãos, levanta a mão aí da 81, 82, 83, a 90, 90 e tanto. Os irmãos estão perdidos aí, não estão achando, né? Levanta um papel assim, indicativo, se o senhor tiver aí, por favor. Porque os irmãos não trabalharam aqui, não sabem onde estão. A 81, a urna 100. Lá atrás, olha, tem bastante lá, olha, deve ser as mais... Olha ali, está chegando ainda. Calma aí, eu vou explicar. Não tem... Olha, irmãos, nenhuma urna está identificada. É por isso mesmo. Você vai abrir daqui a pouco a urna. Hoje você vai saber, tá bom? Não tem problema, querido. Isso não é relevante. Os votos estão lá dentro. O vai apurar a urna 1 e a urna 2. O vai abrir. Quando descobrir que é a 2, o fecha e guarda. Vamos começar pela 1. Estou é... avisando. Olha, irmãos, não abram as urnas ainda, até porque está seco a chave. Não se importe se ela não tá, se você não sabe qual é a 1, um, qual é a 2, porque você vai fazer daqui a pouco isso. Não, não se preocupe com isso. Não tenha, não coloque preocupação na cabeça. É, dificuldade nisso não, tá bom? Chegou a chave? Muito bem, eu vou explicar aqui para os irmãos. Obrigado aí, valeu. Bom, fique aqui para distribuir, né? Arranja mais uns 4, 5 aí. Cadê Cadê a para cá, amontoar, eles vêm tudo para cima. A gente vai pegar umas. Pega assim, dez, cinco um. Onde estão os nossos delegados da comissão eleitoral? Por favor, chegam até aqui. João de Oliveira, por favor, também vem até aqui. Irmão Davi, precisamos dos senhores para fazer um trabalho de distribuição de chave, tá bom? Qualquer irmão que estiver aqui também como voluntário. é. Mas ainda não, ainda não, tá certo? Ainda não. Pode contar, mas não vamos distribuir ainda não, tá certo? Pergunto, a urna 100 já chegou? Se chegou, levanta o braço e dá um aceno aí. Vamos trazer agora as urnas 101 a 126. As últimas sessões, todas as demais sessões podem trazer as urnas. Coloque sobre a mesa e não abra, não mexa nas urnas ainda no material que está aí. Nós vamos começar por Agora. Claro, claro, claro Quando cair no chão eu te perdi aí Olha, vai faltar, então não se desespere lá ah, no... é bom, então, Porque tem, tem uns que vieram sem É, tem bastante aí Depois a gente vai trazer o resultado Vamos explicar para você já Tá certo? Na mesma sessão que o senhor entregou a urna Irmão, todo o material da sessão as sobras, as cédulas, tudo entregue na sessão apuradora. Põe lá junto com a urna. Entregue para o presidente. Não tem problema, ela está fechada com a chave, tá? Ok? Não se preocupe não, tá bom? Não, ainda não. Falta chegar a urna ainda. Não distribua a chave ainda. Não distribua a chave. Não distribua nenhuma chave. Nenhuma chave vai para a urna ainda. Não distribuam as chaves. Fiquem aqui. As urnas 101 a 126 estão chegando e os irmãos são lá no final. Lá no final, procurem lá no corredor. Levanta qual é a sua? Contestar a 104. Levanta, irmão, estou procurando a 104. Levanta o braço aí a 104. Lá irmãos, é lá, 104, 105, lá no fundão. 106, levanta o braço para eles encontrarem. Todas no final, vão lá para o final. 103, levanta o braço para os irmãos. Tá bom? Ah, meu Deus, 8 horas. Não comecei a apurar um voto. Estamos conseguindo, né? Nós vamos acalmar, tirar o povo Aí eu vou começar aquela rotina Aí vocês vão explicar E vão depois também Colocar no E, e aí Reinaldo, você vai explicar Como o mapa vai chegar até aqui Tá certo? Se você, você explica, antes de começar a furar E tem que dizer de novo Que não vai ouvir, e vai trazer errado E vai, já vai ver Muito bem, as sessões 101 a 126. Se tiver alguma sessão ainda que falta urna, por favor, levanta a mão para sabermos se está faltando urna. Irmãos, é, eu peço ao operacional que desliguem essa água que está molhando as mesas. Por favor, desliguem esse spray. Não sei se é possível, mas tem algum jeito de desligar essa água aí que vai estar tá atrapalhando aqui as mesas. Vaporizador, desligue o vaporizador. Tem irmão saindo ainda das sessões, tô vendo que tá acalmando, tá melhorando aí. Desce nunca pra eu ficar aqui, né, Mas era bom, viu? Ai, meu Deus, deixa eu passar aqui, irmão, pra ficar em pé aqui, é mais fácil eu ficar. Vem, peraí, tá, tá faltando, bom. Já tá bom? Pegue a chave e guarde aí, tá bom? Pegue a chave e fique com ela por enquanto irmãos vão cada mesa vai receber uma chave faltou chave porque tem uma que veio sem mas nós usamos a outra as chaves são iguais então não se preocupe as chaves são todas iguais se faltou chave à sua mesa o irmão presta dele abre a sua urna não se preocupe com isso pois não 86 é verdade é verdade é nossa... Muito bem, os irmãos receberam o material. O nosso operacional agora vai fazer aí uma operação para retirada das pessoas que não fazem parte. Então, enquanto a chave é distribuída, os irmãos, as pessoas podem distribuir a chave. Mas, a barata, avisa para não abrir, tá? Operacional, operacional vai fazer agora uma, uma ajuda de fechar esse ambiente e fazer retirar do recinto todos que não vão trabalhar na apuração. Eu peço a colaboração de todos. Essas urnas, ela tem um lacre. Analise, abra a tampa e analise se o lacre vermelho está cobrindo a chave. A urna não é numerada. Então, se você abrir a urna 2, feche a urna, deixa de lado e pega a outra para começar na urna 2. Veja se o lacre está intacto. Pergunte para os irmãos da sua mesa, está tudo certo, tudo certo, tudo certo. E já abra a tampa da urna abra a tampa da urna se, se for a urna 2 feche e porque vamos começar tudo pela urna 1 um. vamos começar tudo pela urna 1 um. começar pelo começo pelo candidato a presidente tem um ela isso tem uma tampa de papelão e debaixo do lacre vermelho rompa esse lacre e tem um lacre aí que lacrou o vão da urna rompa o lacre vermelho que tem um buraco da chave aí a fechadura está aí se for a urna 2 o irmão fecha e abra a urna 1 um. todos começando pela urna 1 um. vão dar 3 minutos para os irmãos fazerem isso Não, não, não, não, não mandei apurar ainda. Tem gente contando cédula. Não faça isso. Não faça isso. Não mandei abrir. Eu mandei abrir, não mandei tirar. Não pedi para tirar, pedi para abrir a urna. Abram a urna. Todos abriram. Agora vai começar a emoção. Peguem todas as cédulas e coloquem sobre a mesa. Todos vocês. Olhem se não ficou nenhuma dentro, passem a mão, examinem bem, porque pode ser que fique presa né, nesse pano. Não deixe cair no chão, cuidado, os irmãos ajudem aí, não tem problema. Mas ninguém estranho põe a mão nisso, só o senhor presidente, mesário, ninguém estranho. Coloquem todas as cédulas sobre a mesa e olhem se estão todas aí. Depois o irmão vai colocar a tampa na urna e amarrar a chave na urna e colocá-la no chão, longe de você. Isso mostra para os irmãos, exatamente assim, parabéns. Põe a tampa de metal, fecha com a chave e ponha no chão esta urna e nós vamos passar recolhendo, porque amanhã eu tenho que devolver para o TRE. Eles erraram a contagem, é isso? Então, não tem problema, anota de acordo com o que o senhor encontrou, tá bom? Se contaram 40, o senhor contou 41, não tem problema. Isso é o de menos. Mas ela tá violada, como foi? Porque bateu, às vezes. Mas ela está fechada. Ah, tá. Então tá bom. Não, eu, eu, eu, teve uma urna aí que o irmão bateu... E aquela tampinha soltou e aquilo tem mais de... Então eu já anotei até na ata. Olha, o candidato pode, mas andar com segurança, gente, amigo em volta, eu não recomendo. Se o senhor tiver problema, eu não sei quem está andando com o senhor. Eu sei quem está na mesa. Então, vamos pedir aos irmãos que quem não for parte no processo de apuração, não fique sobre de recolher as urnas e colocá-las todas empilhadas no depósito. Todas elas no depósito. Os irmãos, ajudam os delegados, ajudantes, colaboradores. Ah, peraí, a chave... É, a chave permaneça aí, irmãos. Porque tem que... Já abriram as duas, né? Já abriram as duas. Não, só uma. Isso. Não tem problema não. Amarrem a chave na urna 2. Porque você vai apurar dois ainda. Feche a 1. Um e amarre a chave na urna 2. Feche a urna 1. Um, amarre a chave na urna 2. Dois, senão a urna não vai ser aberta mais. Nós vamos levar a urna 1 um embora, para amenizar aí a mesa. O operacional está ali, ó, lá atrás, fazendo kit-fino. Eles vão tirar e recolher as pessoas. O O pastor que do Amapá é presidente de uma mesa, o providencie para ele um suplente, não é? Um suplente, enquanto ele vai, o primeiro mesário assume ou um suplente, tá ok aí? Resolvido então, o pastor, estou esperando o senhor lá. Senhor, tá ruim? Estão reclamando que o som está muito alto aqui na frente e lá atrás está muito baixo. <risos> Assusta, né, irmão? Dá, tira atenção, né? Sim. Os irmãos da mesa 3 estão reclamando do som. Ouvidos muito sensíveis. Concentração total. Os irmãos separem as cédulas de 50 em 50. Rasguem apenas o do presidente. E coloquem sobre a mesa... Enquanto isso, nós vamos aguardar que todos façam isso. E vamos explicar como é que os senhores vão anotar isso agora. E, vão, e como os senhores irão trazer os mapas eleitorais para cá. Vamos avisar agora. Não anotem nada ainda. Não contem o voto ainda. Não pedi para contar. Eu pedi para cortar. Cortar. A cédula, não contar, cortar, não anotem nada, não escrevam nada no mapa. Enquanto isso, os irmãos estão cortando e eu estou aguardando. Pedir para os irmãos que estão circulando, não fiquem conversando no meio de uma sessão e outra. Isso distrai a pessoa, isso acaba com a eleição, isso ajuda, estraga. É, o candidato pode circular, mas os assessores, os amigos dele, estão reclamando, irmãos, que está tirando atenção, não é, essa, não é esse o momento disso. Os irmãos, escutem-me agora, já cortaram tudo, cortaram já lá atrás, já cortaram tudo? Muito bem, o senhor vai pegar a cédula pelo lado oposto ao quadrado, onde a marca, Tá, mas eu vou explicando assim mesmo, o lado oposto, onde está o, a marca do voto. O irmão não tem a pressa, o fiscal que está ouvindo, o fiscal não está nem me ouvindo agora, quanto mais aí, né? O fiscal fique olhando para quem canta, e o outro para quem anota. Façam quadradinhos de 5 em 5. Se errarem, ponham entre parênteses e comecem de novo. Você tem dois mapas eleitorais, use um para borrão. Atrás da folha tem brancos e nulos. Então, irmãos, peguem a cédula e comecem x, y, z e agora concentração total o pastor Reinaldo vai explicar como os mapas vão chegar até aqui